E aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área, cara. Em muito clima de Natal, de final de ano. Queria chamar ele, cara. Hello, hello, hello. <risos> Olha quem está aqui. Se você acertou, você é muito esperto. Tá bom, porque ele tá no nosso cenário, tá? Ele também tá no título, o nome que Flexport Power tá aqui. Mas qual que vai ser a pegada do vídeo de hoje? Como que vocês que você sabem, estamos aqui hoje em clima de Natal, né, o um Clima de Natal, um clima de final de ano. Final cara. de ano, cara, exatamente. E pra quem não sabe, ele é o um cara que edita. Os meus vídeos, patrão. tá bom? É... E como recompensa, eu tenho que tratar bem o funcionário. E por isso, é agora no final de ano, eu resolvi dar pra ele as ofertas de Natal do ah, real Olha como uh, sou legal, tá esse bom? É o eu sou Muito gente uh. boa, tá certo? Então, velho, vamos começar aqui, cara, abrindo a oferta do baú mágico. Honestamente, eu não coloco muita. Tipo assim. Eu sei que vem bastante carta, tá ligado? Mas não dá pra esperar muita coisa de uma oferta de baú mágico E aparentemente não vai vir nada demais Beleza, isso não é mistério, tá bom? Mas agora vai começar os baús bons, bigodão Agora vai começar os baús interessantes Que são o baú super mágico Então, velho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo E é nóis, Só tá? Fala alguma coisa, velho Eu, falo Eu tava falando é <risos> assim, o cara é muito ligeiro, mano É muito power <risos> Galera, a gente tá chegando assim, cá Então, mano, se inscreve aqui embaixo baixo né, Tem que se inscrever. Se inscreve no canal e também deixa o seu like. Porque, tá cara, esse cabelão aqui, se a gente chegar até o dia 31, vai ficar azul ou roxo. Então se inscreve aqui embaixo sem cá até esse ano. Será que a gente chega? Chega, mano. Chega fácil, eu confio, tá bom? Bora é, lá então, cara. velho. Vamos lá então, velho. Baúl super mágico Por favor, vem lendária, velho. Vem lendária, vem lendária. Príncipe das trevas. Ó, beleza. De começo, Vamos já. lá de começa. É golem! Ué? Eu tô com um pouco de medo, porque a carta tá vindo pipocada, tá ligado? E quando a carta vem pipocada, não é um bom sinal é verdade. Tá certo? Vamos lá, velho, o cavaleiro Beleza Príncipe Mano, tá vindo muito pipocado, cara Tá vindo... não, o um quê? Não vai vir lendária, Isso, velho Isso, mano, só... Não, Vi... veio lendária Veio lendária, mano Que bom, tá ah. certo? Que bom O <risos> que que tu quer? Eu quero um fantasma, meia cavaleiro Fa... Beleza, meia cavaleiro, fantasma Bandida, boa Bandida Boa, boa. Nível... É, tá... não nah. Boa nada, né? Não vai mudar nada pra ti Caramba, ah, velho, é que um bodega! É um começo. Que bodega! Tá certo? Que bodega, cara! Vamos lá então, velho. 100 mil. Baú super mágico. Vamos torcer pra uma coisa boa, mano. Pelo amor de Deus. Vem pelo menos aí. Ou um, pelo menos um mega cavaleiro. Ou fantasma, um pra fantasma. Nível né? 2. Pra mandar pro nível 2, que o fantasma tá forte pra caramba e tu tá usando um o teu deck, né? Tô usando um deck. Mano. Vamos lá então, velho. Vem lendária, vem, lendária! Ouro, beleza. Foguete, Foguetão. Boa. Pura. Gigante, ariente de batalha. Oh, tesla, já veio o lendário. Já veio o lendário. Beleza. Ledaro, beleza. Pelo <risos> menos isso, cara. Pelo menos isso. Tá certo? Mineiro, Mineiro. mano. Não, é, não foi aquelas coisas. Tá não foi aquelas coisas. Tá certo? Príncipe das trevas. E acabou. Acabou a brincadeira, brigador. Mas o que valeu foi o ouro, que agora eu tô com quanto de ouro aí? Que 260 que... mil. É coisa pra caramba também. 4 mil gemas. 4 mil gemas. Tá bom, velho. Agora vai jogar e ter essas cartas novas. E valeu! Beleza então galera, o Flex agora Quem quiser assistir o vídeo do Flex jogando Vai no canal dele, beleza? O Flex já fez essa bondade aí De me dar essa oferta toda, cara eu Tô muito feliz, apesar de não ter vindo o Fantasma E também não ter vindo bem a Cavaleiro para me colocar no nível 3 Eu tô feliz que veio bastante ouro e bastante gema E não tá valendo, cara Ainda é de graça, mano Tá valendo muito, muito, muito mesmo Galera, antes de eu puxar a batalha, já desce aqui embaixo Deixa muito, muito, muito like Nós estamos quase chegando 100 mil inscritos E se eu chegar, mano, até o dia 31 desse ano ainda Esse cabelinho aqui vai ficar azul ou roxo Então se inscreva aqui embaixo também, beleza? O deck que eu vou usar é o famoso deck de Mecha, Cavaleiro e peca Só que com uma variação, né, de vez de Bandida ou Cavaleiro Eu coloquei o Fantasma Se você não tem o Fantasma ainda, que eu sei que muita gente... Ainda não desbloqueou o fantasma, coloca aí a bandida ou o cavaleiro, tranquilo? Vamos lá então, galera, puxei uma partida aqui, cara Agora, essa corrida de, de gemas aí, tem muita gente gemada jogando aí e gemada entre aço, né? Porque não dá muita gema essa corrida Mas, cara, eu tô jogando com uns caras nível 12 aí Uns caras que tem umas cartas bem upadas e isso tá tenso, tá bom? Não tá legal, não tá bacana Eu vou fazer o seguinte, tacar o mago elétrico aqui Tranquilo, ele tá com o venenão ali E eu... ainda bem que não pegou no meu mago elétrico Então isso foi vantajoso pra nós nem o Hit, nem o Hit É, vantajoso, não sei aonde Mas tranquilo Vamos aqui recuperar as energias E começar tudo de novo Vamos ver o que esse cara vai fazer Vou começar atacando a P.E.K.K.A aqui de trás P.E.K.K.A na atacada é com sucesso E vamos ver Beleza, cara Tranquilo, bicho Você acha que vai aonde? Eu já ataquei ali o meu, meu queridíssimo fantasma E o meu queridíssimo fantasma já vai fazer sucesso aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Beleza É, sucesso também não sei aonde Porque... Oh, mas eu tô ruim. Um hit, peca Um hit, filha. Pelo amor de Deus. É isso que eu te peço. Eu te peço muita coisa nessa vida. E tranquilo. Tá aqui o maguinho elétrico lá. Ele vai ter que estar com alguma coisa pra defender esse meu mago elétrico. Ou ele vai deixar bater também. Não sei lá, tanto faz. Esse cara aqui tá, tá, tá chato na parada, hein? Tá chato na parada. Beleza, zapzinho aqui. Foi de boa, foi de boa. Mas nós já levamos bastante dano daquela torre dele lá, né? Porque, enfim, é Pekka... Chega, né, mano? Se ele não defender isso aí, ó, mano, não defendeu! Não defendeu! Beleza, tá dando bastante hit lá. Nossa, nossa, mano, tá dando bastante hit. Esse fantasminha camarada, bicho, tá muito top, tá muito bom. Beleza, vamos fazer o seguinte: é, aquela torre ali, ele tá, tá praticamente. Eu já praticamente levei aquela torre ali. Então, tranquilo, vamos botar o seguinte: vamos botar um espírito de Shell, Vamos botar um água elétrico. E vamos tocar o fantasminha junto com morceguinhos do lado de cá. Tranquilo O cara desistiu da partida aqui Não sei porque tem tanta gente desistindo Das partidas Vamos jogar, galera Tem gente ligando Eu, Eduardo Sampaio Calma aí, Dudu <risos> Dudu tá ligando aqui Ai, bicho Calma aí Ferrou <risos> Levamos três coroas <risos> É que eu tô jogando com o celular do Flakes aqui, galera Mas beleza, ganhamos três coroas aqui Tranquilo Nessa situação, mano Meu Deus Ó, oh, conexão perdida. Tá ruim o negócio aqui. Então, gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece do like e também de se inscrever no canal. Porque se a gente chegar a 100k até o final desse ano aí, até o dia 31 desse ano, esse cabelo vai ficar azul ou roxo. Então eu conto com o like de vocês e também que você se inscreva, beleza? Um beijo no coração de cada um e valeu!